A Embrapa está lançando uma novidade em variedade de soja tolerante aos temidos veranicos no campo. Comigo, pesquisador da Embrapa Cerrados, Geraldo Carneiro, é, como que foi desenvolvida essa variedade? O que, que ela traz de benefícios para o produtor lá que tem um estresse com veranico? Então, a Embrapa, ao, ao longo do, dos anos... Desenvolve um programa de melhoramento. O programa de melhoramento nada mais é que plantar e selecionar as, as plantas mais adaptadas numa determinada região. Aqui na Bahia, nós fazemos isso numa parceria da Embrapa com a Fundação Bahia. É, é, esse material, então, durante o processo de desenvolvimento, ele é plantado, desafiado nessas condições de veranico. E aí a gente consegue, então, selecionar aquela planta que tem uma melhor performance numa condição que nós chamamos de condição edafoclimática, tanto Edafo de um solo menos corrigido ou de um solo eh, ainda numa condição de melhor preparo para as condições de plantio, quanto à condição de clima, que é os períodos de deficiência hídrica. Então, essa variedade ela tem um sistema radicular, mostrou-se ao longo das avaliações, um sistema radicular bastante agressivo, que vai conseguir suprir as necessidades de água, mesmo nas condições uma condição de baixa eh, precipitação. Ela é tolerante só a veranícola? Ou tem outros tipos de estresse que ela também é, tem um bom desempenho? Então, na parceria nossa, Embrapa Fundação Bahia, um, uma preocupação muito grande dentro do nosso trabalho é sanidade de plantas. Então a gente tem uma preocupação grande de procurar desenvolver uma variedade que ela tenha, além de, de alta produtividade, que é o que o produtor sempre é, almeja, mas precisa estar associado a boas condições de sanidade. Então essa variedade ela tem... No seu, no, seu, no seu desenvolvimento, também boas características de sanidade de planta, principalmente no final de ciclo. Então, é uma variedade que alia produtividade, né? boa resistência às doenças no final de ciclo. É uma variedade que ela é intacta, ou seja, ela tem genes que, que facilita o controle de, de, de, das principais lagartas da soja e também associa o gene de resistência ao randato, facilitando aí o controle de plantas daninhas. Bom, a gente está na região do Matopiba, que tem longos períodos de seca aí pela frente. Mas o produtor de outras regiões do Brasil, do Sul, enfim, é, se pergunta se essa variedade se adapta também a outras regiões. A soja, ela tem uma particularidade inerente de que ela tem uma adaptação mais regionalizada em função do fotoperíodo. Como o fotoperíodo, que a quantidade de horas de luz numa determinada região varia em função das latitudes, e em função de época de plantio, as variedades elas têm uma adaptação mais regionalizada. Então, a variedade, essa variedade, 89-80 e pro, ela tem uma, uma, uma adaptação mais na região do Mato Piba. A região ao sul, essa variedade plantando mais ao sul, ela alonga o seu ciclo e que traz uma série de dificuldades de manejo para o agricultor. Então é uma variedade mais específica aqui para as nossas condições. Está é, disponível comercialmente já? Dentro do processo de melhoramento, uma etapa importante é essa de avolumar a quantidade de semente para disponibilizar o agricultor. A Fundação Bahia junto com a Embrapa tem feito um esforço, né? é um material ainda relativamente novo, mas nós já vamos começar a multiplicar a semente para que essa safra o produtor possa experimentar em quantidades menores para ver a adaptação em sua região.